Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem já me acompanha, que já me segue aqui no meu canal, já sabe que eu estou com tráfego pago com negócios online na internet. Falo bastante aqui no canal sobre o marketing digital e todos os projetos que engloba aí o empreendedorismo online. Eu vim compartilhar aqui no canal, e também, para te ajudar e você saber exatamente o que fazer para resolver essa questão sobre marcações de vendas indevidas do Pixel. OK? Se você tá com a tua campanha ali rodando especificamente e está marcando vendas e essas vendas não estão tá acontecendo em tempo real. Então, eu vou trazer para você esse conteúdo para te ajudar, para você sanar e resolver de vez com esse problema. E eu peço que você assista esse conteúdo, esse vídeo até o final, porque vai ser de grande extrema importância para você não passar pelos perrengues que eu passei. Eu passei três dias exatamente para mim saber e entender o que estava acontecendo. Então, descobrindo esse problema, eu resolvi compartilhar aqui no canal para te ajudar. Se você já gostou da ideia, dessa aqui embaixo, já se inscreve no meu canal deixe seu like e o seu comentário isso para mim vai ser muito importante porque eu vou saber que meu conteúdo está sendo de grande relevância para você e também para o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo então pessoal sem muita enrolação bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz tá para resolver esse problema Estou marcando exatamente os eventos que eu realmente planejei que eu criei que eu queria que eu realmente marcasse de forma real beleza então sem muita enrolação bora para o nosso conteúdo separei para você aqui cinco prints de imagem exclusiva de toda a situação ok que a qual eu vou estar te mostrando em prática também para sanar esse problema talvez você tenha uma campanha que está marcando ali demais e você não sabe como tá resolvendo esse problema e nesse vídeo vou te mostrar o que realmente eu fiz tá resolvendo essa situação na primeira imagem aqui você já pode ver tá já tem já vendas aqui acontecendo ó, com um mínimo que gasto né então eu já tem vendas aqui acontecendo tá resultados aqui ó vendas aqui aqui tá em todos os conjuntos está tendo vendas aqui com poucas horas de campanha rodando já tinha já eventos né? marcando aqui de compras ao qual as compras não existiam as, co as compras não estava sendo reais. Eu comecei já a verificar isso dentro da plataforma, comecei já a ver isso já, já no meu aplicativo. Então, às vezes não estava acontecendo, ok? Por diversos fatores. Eu, eu tinha feito toda aquela configuração né, do Pixel, do, do domínio, tá dos eventos, tudo alinhado com minha estratégia. Mas aconteceu esse fato aqui, que é o qual eu vou te mostrar para vocês. É que na segunda imagem eu tinha duplicado exatamente a campanha para mim ver se eu conseguia eh, tá resolvendo esse problema. Aqui eu tentei duplicar as campanhas, ok? Mas não teve êxito, Continua ainda persistindo o mesmo problema, tá? Você já pode ver aqui, ó, que nessa campanha aqui, tá? Já tinha quatro compras, ok? Quatro compras, a qual realmente não estava existindo também, exatamente, certo? E aqui nós chegamos aqui com o processo, na imagem 3. Aqui eu já fiz toda aquela configuração, tá? E já começou a marcar, certo, tá bom? Já tem que os eventos que eu configurei que realmente foi quando eu, eu resolvi o problema é o pedi viu iniciar finalização de compras e pedir viu tá então é aqui então aqui são os eventos necessários que eu tava precisando exatamente é né, que marcasse que para eu ter uma que marcasse para marcasse para meter as campanhas né é otimizado ali com êxitos beleza? e nessa outra terceira imagem eu tava testando aqui também o meu check-out para mim ver exatamente estava marcando certo então tava marcando aqui ó você já pode ver aqui temos aqui alguns eventos aqui já Marcando corretamente, tá tudo certinho e tava mesmo muito ruim. Então, eu deixei na minha página, na minha estrutura de vendas. E já aqui, seguida, na minha estrutura de vendas, eu pude identificar um padrão aqui que é meio estranho. Esses eventos aqui foram criados de forma automática, que a qual eu não tinha feito esses eventos. Tá bom, esse aqui foi gerado de forma automática. E então, identificando esse padrão, eu já sabia exatamente aonde, né, tá indo para excluir. Então, tem isso aqui, tem como você excluir. Ok, quando excluir exatamente esses eventos aqui ó ok então o meu problema ele foi resolvido vou te mostrar aqui agora na prática como você vai estar tá fazendo para estar tá descobrindo gente falando esse problema tá se você tá e tiver com campanhas marcando mais com campanhas ali marcando compras ao qual não existem essas compras então você vai estar tá resolvendo de uma vez por todas a partir de agora e aqui no nosso gerenciador você vai clic esses três pontinhos tá você vai vir aqui ó em gerenciador de eventos você vai clicar em seguida, você vai vir no teu domínio, tá? aqui no caso aqui é o meu domínio, ok? Do meu produto, vou clicar sobre ele. E mais em seguida, eu vou rolar aqui embaixo, ok? Ó, temos aqui os eventos aqui, tudo já certinho, marcando corretamente. Pediu ver quanto eu compro, porque eu já fiz um teste de compra, então tá marcando agora tudo certo, tá bom? Vou, vou filtrar aqui, ó, para hoje, tá? Vou clicar aqui, ó, aqui ó, tá tudo certo, tá vendo? pedido iniciar a finalização de compra, compra e Pix, tá bom? Que eu fiz testes aqui para esses dois eventos, eu fiz uma, uma compra. Tá, simulei uma compra e aqui eu fiz um teste com Pix. Tá tudo marcando agora certinho. Beleza, então como que eu fiz para é, eu saber é, sobre esses eventos que estava marcando aqui no meu gerenciador e a qual estava marcando lá compra? Então, como saber e resolver esse problema? Você vai vir aqui, você vai subir um pouquinho mais aqui, ó, vai clicar aqui em cima aqui em adicionar eventos, clica. Tá? E aqui ó, do Pixel, é aqui mais embaixo, ó, abrir ferramentas de configurações de eventos, você vai clicar. E aqui você vai digitar ou você vai colar o teu site aqui dentro, beleza? Você vai clicar em abrir. E aqui vai abrir para você já o teu site, ok? E em seguida ele vai abrir aqui um pop-upzinho, tá, tá vendo aqui? ó? Aqui era exatamente onde eu tinha os eventos criados. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim só excluir todos os eventos. E essa ferramenta, ela é gratuita, é do próprio Facebook, tá? É uma ferramenta que vai te otimizar mais, vai te agilizar mais, então mais depende muito do que tu for fazer. Agora se você for trabalhar de uma forma mais tranquila, é, não precisa de você utilizar essa ferramenta, ok? Porque se você vem aqui, você querer isso ah, aqui, cara, vai virar uma confusão, vai marcar muito mais do que realmente é para ser marcado lá no seu gerenciador. Então fica muito atento para você não criar nada aqui, ok? Para mim aqui, eu tinha aqui três eventos aqui exclusivos, tá bom? Eu tinha feito. OK? E aqui tinha mais um também. Então o que foi que eu fiz? Eu fui excluir, tá? Eu excluí isso aqui. Quando eu excluir, vem aqui em todos também, aqui em todos eventos também, tá? E em seguida eu dei aqui, ó, em concluir a configuração, OK? Quando eu fiz isso aqui, exatamente acabou todo o problema que estava acontecendo comigo nas minhas campanhas. OK? Eu dei um concluir, tá? Aqui eu só concluir aqui, tá? Eu marquei aqui só essa, essa opção aqui pular e vai cair aqui de forma automática. Então, eu já fiz o teste, já vim aqui, ó. E em seguida, para me testar, para me saber se realmente estava marcando certinho. E em seguida, para me saber se estava marcando exatamente certinho o que eu tinha planejado. Então, eu vim aqui em evento de testes. Desse aqui mais embaixo, tá? Tá aqui, ó, o link aqui do meu site. Eu cliquei em abrir, ok? Abriu aqui o meu site, tá tudo certo, ok? Você já pode ver aqui, ó, no Pixel Rapps, você pode, já pode ver aqui, ó. Tá marcando aqui, page view tá tudo correto, ok? Eu vou clicar aqui no botão aqui, tá? para mim comprar, por exemplo, vou simular aqui uma compra, tá? vamos clicar aqui já caiu no out. aqui já caiu no check-out do produto, tá? então eu vou clicar aqui, vamos ver se tá, tá marcando tudo certinho, ó, tá marcando certo, ó, gente checkout, tá, pedido tá tudo marcando corretamente, então vamos voltar aqui no nosso gerenciador, ó, você já pode ver aqui, ó, tá tudo certo, tá vendo, ó, marcando corretamente aqui nossos eventos tá, então isso significa que ele não vai mais repetir aqui no nosso gerenciador. Tá, vai marcar agora corretamente de forma bem alinhada conforme você tinha planejado, porque é muito chato se você é subir uma campanha e ela fica marcando ali compras a qual não existiu, nunca existiu essas compras. Então você vai perder ali a tua otimização e vai perder também, literalmente, vai perder também, literalmente, grana também. Vai ser torrada dentro do Facebook. Tá? Então, um conteúdo bem rápido, bem simples, só para te mostrar para vocês okay? é, como que eu fiz para estar tá resolvendo esse problema. E tem outro ponto também que você consegue, né, caso que também é, venha acontecer com você, você pode estar tá vindo aqui também ó, em configurações. Você tá? vai rolar aqui embaixo, você vai rolar aqui embaixo, você vai é, desativar essa opção aqui, ó, rastrear eventos automaticamente sem um código. Tá? O meu aqui estava ativado, ok? Tava ativo. Então eu vou desativar isso aqui. Você vai vir aqui, desativa. Ok, então são esses dois pontos que você tem que ficar muito atento que você pode manter, e é só isso, ok? Faz isso aqui que vai dar super bom, corrige para ver se você não tem algum evento ali é, ao a qual nós executou agora, ok? Que vai ser sucesso nas suas campanhas de anúncio, beleza? Se você já gostou da ideia do vídeo, dessa aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário que vai ser muito importante para me ajudar bastante, beleza? Galera, um forte abraço, fica com Deus, até o um próximo conteúdo.